galera, beleza? Aqui é o René Ricardo, seja muito bem-vindo ao canal, trabalhar em casa ganhando é, e hoje é, eu estou fazendo esse vídeo que eu quero mostrar a você é como fazer a sua primeira venda ou segunda venda ou terceira venda, como você vai fazer vendas tá? é, na Hotmart, na Monetize ou na Eduz é, utilizando uma ferramenta gratuita, tá? É, acompanha comigo, fica comigo até o final é, Que eu vou te mostrar alguma coisa, algumas coisas bem interessantes tá? é, Antes é, eu vou te falar que O que eu vou te mostrar aqui não é nenhuma fórmula mágica Não é nada, é, é, além, nada super mega hiper power tá? São, É uma estratégia simples, simples mesmo né, e que é, dá muito resultado se você souber utilizar, tá bom? É, então, mas antes, se você ainda não é inscrito, que você possa aí se inscrever, compartilhar com os seus amigos E lógico, como você vai gostar desse vídeo, então que você possa dar o seu like, tá bom? Bom, eu quero aqui, eu vou te mostrar, é, eu vou te mostrar aqui dois resultados, tá bom? é bastante interessantes e você vai gostar daquilo que você vai ver tá são dois resultados vamos lá então é então é o seguinte é, eu vou te mostrar são duas vendas tá que eu fiz são duas vendas ah, tenho sim. Então é o seguinte, é, então eu tenho duas vendas aqui que eu quero te mostrar, duas vendas da Hotmart, né, e uma é de R$14,93, mas no, pelo valor, tá, é, foi um curso que eu fiz e eu vou te pedir, eu não vou esconder o curso que eu vendi, tá, não vou esconder, é, mas eu quero te pedir que você não copie, tá, não copie, este é, esse produto porque não adianta tá é, usar essa estratégia de copiar o mesmo produto achando que vai vender é balela tá isso não existe e o segundo curso é é um outro curso aqui que que também eu é, fiz uma outra venda tá é, você tá vendo aí o valor e, e o que acontece tá é, aí eu quero te mostrar eu vou te mostrar a origem dessas duas vendas tá a origem delas está aqui ó essa é a ferramenta gratuita né chamada youtube o youtube tá aí é gratuito e em muitos casos eu tenho um canal de nicho né que eu ainda recebo adsense do, do youtube então essa é a ferramenta gratuita tá e aí esse é o modo de trabalhar, tá? Para fazer vendas através do YouTube, né? É, para isso você tem que ter conhecimento, né? Para isso você tem que saber é, como vai utilizar, tá? Muita gente está perdendo muito tempo lá em Facebook, no Instagram. Eu, eu utilizo o Instagram também, mas não para venda. Eu utilizo o Instagram para fazer tráfego para o meu canal do YouTube, né? Que é muito mais vantajoso do que eu tentar vender por lá, né? É, e, e você precisa é, saber é, trabalhar com o YouTube, tá? Se você quer saber como que trabalha com o YouTube, como que você pode ganhar dinheiro com o YouTube, né? Então, é, vou deixar na descrição desse vídeo, tá? É um site bem legal aí, tá? Que é o blog do Irineu. E aí você entra lá. Né? E tem todas as informações Tá bom? É bem legal E é bem simples também Grande abraço a todos E até mais